Fala de palmas ao Rafael e o feliz por a vida a fazer aqui, de mais gosta de hoje do que Ele não está a connosco, ok? Boa sorte a todos e nosso Obrigado, Pedro, não se muito mal. Só fala em baixinho, não se portou mal. Okay, temos um ok então? Ok? Portanto. Então está a gente crescendo? Estamos prontos? Equipa, prontos? Ora, em 10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... E lá está, ele que estava na linha da frente da opção 555, vencedor desta terceira edição do treino da Vady, na versão do treino curto. Oh. E o segundo classificado da opção 488. Um classificado, João Martins, Martins, um classificado, Erwin Araújo, muitos parabéns e temos também o terceiro que classificado, dorsal 499, Rui Araújo, muitos é um é, é. parabéns. João, vamos juntar para receber aqui a primeira classificada do treino curto, o terceiro treino do barato. Agora está a vossa, 510, primeira classificada do treino curto, muitos parabéns. Olha, olha, vamos ver quem é que vai ele trabalha vai ganhar. Olha, vai passar lá, vai passar porque O homem está a puxar por ela, veja. Olhar, vês. Segunda, Vês. veja. segunda. Veja, veja, segunda. Mais um, a quatro Força, cinco, rapariga! Exatamente, pode por E lá, e lá, e por e espera por eles. e eles Vai, muito mais, continuamos a fazer o que eu culto. Let's <laughs> Oh, you're not <laughs> Você quer é um Outra vez, meu? Não, outra Pô, vez não, Eu não fui Eu, eu, eu cair na sopa! Bora, bora, vai, Haha, Força! mesmo. 5, 5, João Martins, muitos parabéns. do Senhor é do Geral desta terceira edição do Pango Arenado, com o tempo de 57 minutos e 51 segundos. E a primeira classificada com o dorsal número 18, Ana Freitas, muitos parabéns, com o tempo de 1 hora e 50 minutos e 35 segundos. Acima do João o Chefe de 55, Ferreira. Uh! Uh! É -te minutos este não está enganado? É geral. O João com o são Boa Muito bem! Que Fantástico! É, Tem O o presidente da junta de Não, mas não parou. o Um aplauso é um para <cans unira> Chegou o primeiro prémio O Rui termina com o tempo de 50 em 8 minutos Primeira classificada da 593 Francisca Costa Leite Muito bem Termina a prova com uma hora de 13 minutos e 22 segundos Está-se concluído. o pódio Subo as sonhas femininas e volta! Luciano Muitos parabéns, tem um representante aqui da equipa para receber, porque ele não esperar. trabalhar, foi preparar as para nós lá lá em É o contrário! O nosso aplauso para as senhoras que com a mãe. Olá, com a a mãe. vai com a mãe. com a com 5 Firminos, Valçal, 5.0, Tânia, Colas Costa. Gostei, após aplausos para estas duas e a que estão aqui, muito obrigado. Passamos então para escalão, 40, mais E o primeiro se falar com o João Martins. 57 minutos 51 segundos. Israel Rael presenta junto a Reza Pichos de Portugal. Tudo Quatro novo, quatro Rosa Araújo. Uh! Muitos parabéns. O vosso um aplauso, estas duas fantásticas atletas. Quem conseguiu? Quem conseguiu? 88 oito, oito, Armindo Araújo, o um vosso aplauso que termina a prova, todo tempo abaixo de uma hora, mais precisamente 58 minutos e 5 segundos. Muitos parabéns! O um vosso aplauso para estes três magníficos atletas. Começam um para a seguir. Um, 120, Sara Ferreira, o um vosso aplauso. Equipagens da Ovelos Os velhos para ganhar o prémio A série termina a prova com 1 hora 50 minutos e 47 segundos Muitos parabéns ao vosso aplauso a estas três magníficas atletas Olá. Passamos pelos sénios masculinos 55 Anónimo Ferreira, ele também se torna este escola-houser mais masculino, com 1 hora e 18 minutos e 19 segundos. Muitos. muitos parabéns. É obra, né? não é? Um abraço para estes três magritos, é de muito obrigado pela presença dos mesmos. <risos> <risos> Passamos para este palão. O um direito, Ana Preitas. Muitos parabéns. Aí está. Isto não é idade para fazer o treino. A espada clara. Aí está. Vosso aplauso para estas três magníficas atletas. Muito obrigado pela presença. Mas quando estamos comigo, vamos ao é 7-4. Mais uma da bola, muito parabéns, Uma hora 22 minutos e 23 segundos foi o tempo de Do meu... humilha. Do... Mais de 50 anos, um grande exemplo, de expressão e força, 2 horas 6 minutos e 26 segundos, muito bem. 17, José Carlos Dias, não está? Pronto, o Sr. José, não está, tem um representante. Em seu nome, muitos parabéns, uma hora 32 minutos e 41 segundos. Israel, é um apresenta a gente para entregar o troféu. Muitos parabéns, Presidentes Pesciados. Tem que haver a pré-pola já, chegou ao fim. O velheiro da Mancar também. Para entrega dos prémios por equipas, o organizador Pedro Gonçalves. Se Antes de ganhar, menos todos fizer, running! A segunda lenda, não Primeiros passos passos, com a mais elementos no tédio. O Pedro, o organizador deste treino de a entrega do prêmio o é, nosso estas três fantásticas equipas que Era o de o o Pedro entrega assim o prêmio por equipa destes três treinos de faça o barulho faça o barulho o barulho Por equipas treinando com pleno mensagem para a entrega do prémio. Olha está. Muitos parabéns estas também estas três equipas muito bem e do e Muito obrigado a todos os participantes. Muito obrigado à ajuda de todo o staff. Muito obrigado a todos os patrocinadores que fizeram com que fosse possível mais uma edição do Treino de